Verdadeira Figueira Sua obra não faz refém Verdadeira Figueira Dá fruto sem olhar a quem Verdadeira Figueira Sua obra não faz refém Verdadeira Figueira Dá fruto sem olhar a quem. Quando pedires a manta, ter também tua capa, Pois esta sua arrogância, Ao Deus amor não agrada. É este seu egoísmo, Não passa de um letrinho, Ajudou o um judeu foi um bom samaritano. Pelas vossas obras Vos conhecereis. Pelas vossas obras Vos conhecereis. Obras, verdadeira fiqueira, sua obra não faz revém, verdadeira fiqueira, dá fruto sem olhar a quem, verdadeira fiqueira. Sua obra não faz refém Verdadeira figueira Dá fruto sem olhar a quem Quando pedires a manta dê também tua capa Pois esta sua arrogância ao Deus amor não agrada. É este seu egoísmo. Não passa de um ledo engano. Quem ajudou o judeu. Foi um bom samaritano. Pelas vossas obras vos Yes, it is.